É porque como eu falei, mano O meu boneco contra a Copa dele Está muito fácil de eu jogar Muito fácil mesmo É só a gente jogar direito E a gente ganha muito fácil Até porque, tipo... Eu ganho muito tempo pro Marquinhos poder ultar, o problema é, se vocês repararem, quando uma, o Marquinhos ele tá posicionado, eu tô fazendo o corpo pra ele poder ultar, ele vai lutar só que sempre a Catarina ou sai ou alguém parava ele. Ver ele, aí né? ele não conseguiu ultar. Não, mas, tem, mas assim... Tem prioridade de terreno para conseguir jogar fight, eu acho, né? É, tem isso é, mesmo. Esse é, é, é, bom, é bom, é bom, é bom. No head side eu consigo fazer o clear em 3 minutos, mano, se vocês quiserem usar isso pra algo, tipo, full clear mesmo sai 3 mil, mano. Você eu quer que eu enter aqui, Marquinha? Eu posso é matar um aqui. É você, é você, é você. Se você tem a confiança você do quiser, boneco, vai. Se quiser, eu faço. É, é você, viu, Dudu? Aqui. Ah, ah, normal. Ah, ligação, ar, só só de resetar, Dudu, você já fez muito, você tá ligado? Você Aí que ó, vai, ó, vai, tem, mas... tem que aproveitar o nível 1 do seu boneco pra esse tipo de play mesmo, viu, mano? É isso, velho. Sem medo de fazer a parada. Ô, ah, Marquinha, eu vou matar ele aqui, você vem? Tá, a play a era bem pro drag, mas vamos matar top, vou matar top então. Tá de boa, ele tá morto. Mata ele aí que eu não mato, não, mano. Matei. Ó, oh, não dá muito delay no B do top, tá? A gente quer fazer o Drake, a gente pegou pra cima. Já que eu vou ter que flashar se tem stun nele? Não, não, não, não, não, não, não, não, tá de boa. Os dois campos ele do bot é dele estão é. up, tá? Galinha e pedra. Uhum, vamos, vamos só deixar lá os campos militares aí. A gente não quer lutar agora, agora, tá? tá não tem nada eles. pra lutar. Vocês ah. conseguem sair por aí? Vocês conseguem sair? Eu tô sem. Não. não, não, tá morto, tá morto. Tá, vou puxar o mid. Foi flash do Kartos, tá? A tarina pegou. Ó oh, o Pyke, ó oh, o Pyke, que no Pyke, quem no pai Ó oh, o Rio ó oh, o Rio fui galera, fui galera, fui galera. Vocês estão no Rio comigo? Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo. É isso. É vocês, o Kidinho, é vocês, é vocês. Estum? Pyke tá sem flash, Pyke sem flash. Pode ser o Pyke, pode ser o Pyke, pô. Beleza, ah, esse, moleque, porra. Insta bem, insta Vou dar B, mano. Vou dar B, vou dar B. Rapidão, galera. Esse Aralto é uma prioridade ou não, mano? Ou a gente clina pro bot mesmo e faz é um dive bot? Prioridade, prioridade, prioridade. Prioridade, ok. Quer lutar aqui, Marquinhos? Galera, eu tem acho tempo. que esse, esse Aralto tá ruim, porque falta muito pro meu R. Bora, bora, né, bora, Martinho. você, é você, é você, Dudu. É você, é você. Linda, garoto. Pô, uh -huh. esse pacor tá é legal, véi. Pode pô, ir lá, pode ir lá, pode ir lá, Pode subir. Só responde o Wave, viu? Agora é campo oh. bot side e Aralto pra Zaia, beleza? Yeah. Arauto pra Zaia, é isso. O Yordon responde ao that, Wave. Oh. Bora. Se conseguir a deixar a barricada é grande só grande, pra azar, é humilde, viu? Que eu já vou tacar. Acho que, será que a gente não pega essa torre aí? Tá, Eu vou só atacar, vou não, só atacar, vou só atacar. Eu tô aqui com vocês, velho. Eu vou descer. A Catarina vai ficar atrás de mim, mas eu tô aqui. Você pegou tempo? Pegou tempo, coisa linda. Vou fazer oh. só a Zonin, vou pegar a visão aqui, mano. Continua ah, aqui o Marquinhos um pouco da cover, ele pega a FB eu, eu, eu, da cover. Eu, eu, eu ia apertar R mid agora, Botafé? fé? Tá. Porque não apareceu ninguém eu ainda. Dudu, vamos, vamos de aí. dive? Bora, bora, bora. bora. Tô bem na visão, tô bem. Fui, Dudu, fui, Dudu. Aqui, aqui, aqui, aqui. Ai, não consegui pegar ela. Reseta pro que Drake. Que aí, que aí, que, que, que aí? Zone A, é você. Eu também vou ter que sair aqui. Pode sair, pode sair, pode sair. Se batal 1 tá viu? lindo, mano. Vocês se têm dano. Exato, exato, exato. Nice. Ai, se galera... ah. Tem tem sorte, tem o Nice tem o já Eu fora. eu entro, eu tenho E? Não, tem o W, mas não vou sair. My bad play, tá, velho? Relaxa, relaxa. Não é foi bad. Tá. Play. Ai, segura É tempo deles agora, tá? Cuidado, velho. Ah. Beleza. Ó, o meu plano uhum. é Red, B, item e vou maralto, viu? Depois eu farmo golem. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, chegando, chegando. Eu, vou, eu, vou eu vou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, eu Utei, tá? Bora, bora, bora ah. pega o saio mesmo, pega o saio mesmo. Tá. Caramba, viado ele isso. não toma dano, velho <risos> Não toma, mano. Cuidado com o reset do, <risos> do Pyke, tá? Cuidado Talvez com o eu flash antes T do, do Pyke, vamos ver, não. Mano, que colossal, mano. Abismo, o que, que é isso, velho? Vai pro o agora, Dott. Eu fico pro top side, mano, tá? Ah, beleza. A gente Eu tô chegando. A gente só eles, tá chegando. É, eles não tá querem fightar esse arauto? Não, Vamos só wardar, vamo, vamo assim, tá? Vamos pelo menos wardar, Porque eu tô achando que eles não startou, velho. Mano, eles estão aí, eles. Estartaram, né? Tá só Gigla, assim, só Gigla. Não tá uhum, tá só... Fechou, fechou. É o primeiro Arauto. O segundo, na real, né? É de boa. Bora. Essa aqui já caiu, a gente defendia eu acho a próxima. Que a cabe... Será que a cabeçada leva? Dá pra defender, dá pra defender. Aí ah, defendeu, defender. pô. Um minuto, ara, dragão, é o tempo do reset do tá. AD, tá? Ó, 10 segundos pro drag, tá? Ó, ah, Saiyan tá indo aí. Saiyan atrás, tem ele tem vai tem pegar, tem pegar tem a tower ali, viu? ei esse cara aqui? Ele vai ah, ignorar ele vai a tower. A, ah, a, a, ele... ele... eu... a gente não fight a gente não fight a gente não fight A gente não joga perto do Saiyan, não tem como. give esse Drake, família, pega torre top. Pega torre top, torre top, torre top. Bora, bora, bora. Relaxa, relaxa, relaxa, pegar, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já que vou isso aqui, e vai pegar a torre top. Vou pegar e aí, puxa, puxa mais uma mid, tira as visão, do e starta barão, mano? Que tal? É, isso, pra tirar o sai da drop. Uh -huh. Eu acho que é essa, calma. Aham. Tô quero, Não, chave? é só isso. A gente eu não quer A gente calma. vai até barão e sair por baixo. Ó, oh, se liga o SK, se liga o SK, se liga o SK, se liga o Ó, beleza. Ó, esse sim tá lá, nesse sim tá lá. Ele não vem, não, relaxa. Ele tá, é, eles hoje, imaginam hein? a play, eles imaginam. saiu o mio, saiu o miô do bote. Ele Vou voltar a farmar, tá? Oh, pega mais um uh, e vamos fazer isso, ele tá longe. Queimaram agora, galera? É agora o time. Ah, é bom, é bom, é bom, é bom, é Vem, vem, é é é Dá pra fazer. P pega a info dele, ô Yorda, se conseguir. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo, suco. Continua fazendo ou não? O vou tá fightando o bot que saio. Aqui é 4 x então, é 4 preparar é, vou preparar a R, vou preparar R. é pra aí. virar, ó, é guard. pra virar isso aqui. Então tá tá bora, então bora, então bora. Pediu, pediu, pediu. Vai saindo, saindo, saindo, saindo, saindo, dá pra segurar. Vamos fazer o bando, vamos fazer o bando. Calma, calma, calma. A gente fica low, calma. Tá, okay. o Luci se matou. Vamos fazer, a gente vai. Só fazer, só fazer. vai fazer. Ele tá dando BTP, o saio, tá? Dudu, você acha aqui, o que dava Pike... pra terminar, mano? Ai, o Pyke me cancela, Ai, velho. Ah, ele, o que tem ult, Ah, Tá, vocês Pike fazem, velho. Só. Eu <coughs> acho que o Sai vai vir aqui, velho. Sai, sai, ah, sai, sai. Tirou o TP, tirou o TP. Tirou o, o TP, tá lindo, pô. Não, dá pra matar ele, dá pra matar ele. Vocês matam ele, velho? É, ele tinha ult. Só sai, viu, mato, viu? não matam não, Talvez eu saio aqui, velho. Eu ganhei speed. O, o Pyke tá com ult, ele vai chegar por aqui. Não, eu ganhei o move speed, eu consigo sair. Ai, demônio, ele flashou, mano. Esse é total barro. Dá não, pra gente é ruim. A gente eles contesta, demoram. Né? Um eles iniciaram. Um pouco, eles startaram. startaram, startaram. Então fazem do... a conta lá. A gente tem que vir, velho. Seis cartas. Eu acho é que é, é deles rabo e rabo eles fazem muito rápido lá. É é muito Calma, rápido, calma, calma. calma. Que fizeram. É. Né? Nossa, fizeram muito rápido. Né? Tem exausto pra Catarina ainda. Eu vou entrar aqui na jungle. Tem que ser aquele top é lá, Jorgens. Hum, foi ah, pegar não, aqui, viu, Family? Hum. Saiu? Tô saindo, tô saindo. Bem difícil, mas tô. Lessin gastou R e flash, tá? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá. bom. Tá. Eu fico full life no, no jungle aqui, velho. Aqui. Vem com o Dudu, vem com o Dudu, galera. Vem bora, com o Dudu. Tamo indo, tamo tô indo. Aqui. Tamo aqui, tamo aqui. Pode jogar. Eu fui, tá? Tô... Peguei o Lessin, tô... peguei o Lessin. Cards, cards na sequência. Matei o cart, matei o cart. Agora eu tô saindo. Ajuda o Wire, ajuda o Wire. Tem R ainda. Beleza, Vasco, Boa, eu Dudu. vou ter que dar B é subir lá. Vocês tá? pegam o Dragon. Vocês pegam o Dragon. Pega o Drake aí só. Pega. O foda é que o Rakan tá low, hein, mano. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê aqui. Então vai curando, vai curando do jeito que dá, hein. Ó, de, de, okay. tenta só dar um W nele na hora que eu der Fear, tá? Espera, dizendo grab. Fica atrás do drag, fica atrás do drag. Fica atrás do drag. O foco é fazer, ele vai tá? Curando no, ele vai curando. Relaxa, só o fica atrás tá do drag. R, o, pai que tá R, o pai que tá sem R. Vou eu dar um Deus dano Deus só. Deus, Deus. Beleza. Nossa, a gente não dá dano né? oh, isso aqui Vai fazer de boa Caralho, tem que fazer, é viado. Que é justo, Ai meu, meu Deus, Deus, outra mamada Deus, cancelada, fodeu. Meu Deus. Ah, aqui... tá resetando, viado. Aqui fudeu, viu, galera? <risos> aqui é fecha. <FF. risos> ah, mano, eu tô andando até aí, velho. Termina, termina, termina. Caralho, só sai, só sai. Ó, tenta salvar eu. eu, não morro aqui não, não morro aqui não, não morro aqui não. O foda é que o eu time dele tá chegando. Vem tá saindo, vem tá saindo, vem saindo. Não, tá o foco chegando. é sair, o foco é sair, tá? Aí, saiu, saiu, saiu, uhum. saiu. Nossa, que luta, cara. Vai se Por cara. O dragão resetou quatro vezes, velho. Ma mano, Caramba. é o seguinte. Caramba. O único cara que faz algo lá em mim é o, o Saiu, cara. O resto, mano, mata todo mundo, eu juro, velho. Sobe top ear, ou fica bode. Fecha o Saiu aqui, fecha o Saiu aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora, cara, bora, bora. Vamos no Saiu, galera, vamos no Saiyu. Tá morto, tá morto. Não tem R, não tem ghost, não tem porra nenhuma, velho. vou fechar aqui, eu vou fechar aqui. Eu ia neles e a hora do toque tia, mas o que é? Assim, o Saiu tá, tá, aí, eu tá morto nessa, pô. Saiu moi, tá de boa. Ó, o oh, Inib base, top, hein? Deixa eu matar esse cara, véi, por favor, velho. Tá, Inib top, galera. Eu tenho que defender que top, top. Saiu lá. Caralho, ele não morre. <risos> mano, vem <risos> aqui, Mano, Que isso aqui morre, é morre, isso, morre, morre, morre, mano. Morre, mano, né? é capaz dele ah, levar o Inib. Não, quando ele perde coisa, ele não dá dano em torre nem em Inib. Rapaz do céu. Caralho, viado. Boa, Vamos baro, vamos baro, é baro, é baro, galera. Bora, bora. É levou é mais um? Levei, Levei esse cara ó, aqui. Tá tá jogando nice, Dudu. Vamos Ramblo, baro, é, galera. Dá TP, Eu o Rambo, dá TP, dá TP. Tem espantalho, Eu tem espantalho, não. tem espantalho. Aí. O pai que tá Chega, com ele, trocado, mas cheiro. já vai acabar já. Acho que eles vão ganhar. Bursa, bursa, bursa, só bursa, só bursa. Uhum, nice, nice, nice. O, o, o cara até tá pula tá lá na base. Só sai, só sai, galera. Só sai, véi. E Bora aí, esse drag nas é luta, mano? Vida. Caralho, olha o HP que ele mano. deixou. Tá morto aqui? Bate ah, no baixo, bate no baixo. <risos> dele, Jesus! Vai, chega, tá, chega, tá, pra matar, chega pra matar eu ele. Eu tá, tenho outro tá, fur, vai. vai. vai. Na vai, vai tá <risos> bom. Bom. Vou dar um silencezinho. Meu, Meu Deus do céu. Socorro, socorro. Ah, velho, muito mais velho. Calma, calma, calma. Vai assim, ter que guiar, mano. vamos lá, lá vamos lá, vamos lá, lá, então. Vamos lá, Toro, vamos lá, Toro. Vem comigo. É, saio daqui, eu tô de Relaxa, eu tô de boa, Vai lá, Yorda, vai lá, Yorda. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô, lá, tô lá. ganhando, tô ganhando. Carts, Boa, boa, Caralho, não bagado. consegui matar o escada. Vou, vou pegar uma, vou pegar vai uma. Vai, meu pit, vai, meu pitch. O pai vai ter rei agora, viado. Esse saio vai derreter <risos> na minha mão. Ah, esse é alminha, hein, galera. Vambora. Porra, viado. Eu não posso ficar contra o saio, não, tá? A gente vem aqui no bot. E aí, aí a gente vai com a Zaya matar ele. A gente tinha que usar esse barro, é, né, velho? É, é, boa, não, é, é boa. É boa, assim, mano. Ei. Movimentem todos vocês aí pra matar ele e o resto deixa comigo, mano. É boa, velho. Olha Ai. o SK em mim, olha o em mim. Quer vamos sair? Embora, vamos vamos só sair, sair, vamos só sair. Eu dou uma velocidade que a gente e só pode. Meu Deus. Cadê o Zaya? Nossa, Sai? sai Nossa, saí como? Vai, não dá pra usar as zonas nele, velho. Calma, calma, calma. Ficaram, low aí pra jogar. Ficaram hein? Calma. Licin, Licin, Sai da passiva, Dudu, se der. Relaxa, relaxa, eu tô de boa, né? ah, A, a, a <risos> questão é, dá pra matar esse em dois Vamos ver. <risos> ah, dá pra caralho, velho. Dá, dá pra, pra... caralho, Thiago. <risos> <caralho, risos> cara. é GG, é GG, GG. <risos> cheguei aí, eu Cheguei, não tá bem, não. É GG? É, é, seg, seg, mano, é, seg. Seg, é GG, é mano. Trinta mano. GG, My bad olha, ali, eu galera. Correndo, eu tô meio correndo. distraído, velho. Mano, ele te deu um hit, foi a lindo. O GG não é, viado. É, é, acho é, que não é G, não. Tenta inib, tenta inib, pô. Eu só é. inibi, eu é, só inibi. É, inibi, é, inibi, não. não inibi, inib, sai, inibi, sai. Olha a base, é, galera. É, olha é, a base. Sai, vamos adulto, tá, vamos adulto. Adulto, adulto, velho. Adulto, adulto. Eu vou guardar, eu vou guardar, primeiro. Segura o TP, tá, segura. Vai ter que ter TP, tá? Não, startar agora, startar agora. Aqui, Tati, no posicionamento muito bom. Ward, please, ward, ward. Botou no Sion, tá? Mata o Sion. Dudu. Cuidado, Dudu. Cuidado, Dudu. Relaxa, eu tô bem. Cadê o último é Dudu? Eu nele. Cheguei pelos acessos, viu? Cheguei pelos acessos. Muito bom, muito bom, é né? É isso, morra. dá GG mid nessa lombriga. É, caralho. O que, caralho. Alguém me ajuda? Ai, Ai, nice, Socorro! galera. Lá um, mano. Pegamos a visão. Uh, não dá pra reposicionar as assim, piano. Valeu, se valeu. A minha decisão ali foi boa, eu ia no saio, Dudu. É, Aí eu vi eu o C também, Eu também, Eu também fui junto com, tá com a River, mano. Nice, uhum. nice. Same. Todo mundo toma tá mais ult. Ah, boa é isso mesmo, uh. mano, a gente transicionar do, do, do Rumble pra, ah. pra Uber. A gente o, pode fazer o isso daí como de jogo, na tá verdade, velho.